Todo cidadão já se pegou reclamando de algum serviço público, mas já parou para pensar quais são os maiores desafios do setor público? Para que o resultado positivo chegue no cidadão, o gestor tem antes um grande caminho a percorrer. Desafios no setor público. Esse é o tema da nossa conversa de hoje com o professor Paulo Mota, mestre e doutor em administração pública. Você está assistindo a mais um Conversações. Professor, na sua visão, quais são os maiores desafios que o setor público enfrenta na produção de resultados? Bom, existem muitos desafios, né? Quando você olha a administração pública, ela sempre, como se disse na própria introdução, há muitas queixas, todos que experimentam alguma coisa uh, com relação à administração pública sai contando, às vezes, uma história negativa, né? Então, há desafios hoje que têm a ver, por exemplo, com novas habilidades, né? de conhecimentos gerenciais, práticas gerenciais. E aí existe um conjunto de coisas importantes. Por exemplo, se nós olharmos a administração pública no mundo hoje, ela está sempre sendo tratada com uma ideia de competitividade. Para atrair investimentos para o país, a administração pública também tem que ser competitiva. Tem que ser por quê? Porque hoje o mundo está numa rede mundial produtiva, né? E a gente faz parte dessa rede. E os países entram na rede administração, empresarial e pública, de acordo com as suas capacidades. O Brasil tem hoje, por exemplo, empresas privadas, multinacionais, altamente competitivas, que né? competem no mundo desenvolvido e competem muito bem, e que demonstram ter habilidades gerenciais, habilidades administrativas importantes, que não estão ainda inseridas no, no, no serviço público. Né? Então, há um desafio de trazer esse tipo de habilidade para o serviço público. E, e também a mudança na, na relação do público com a administração. Nós falamos outra vez sobre a, ascensão, a expansão de classe média. Né? Nos países em de desenvolvimento, como no Brasil, existiu, muito, existiu muita redução da informalidade na produção de serviços. Então, em lugares mais pobres, por exemplo, muita gente transformou seus negócios em negócios formais, legalizados, com incentivos municipais, estaduais, federais. Né? Isso foi feito. E quando você faz isso numa, numa comunidade, no que acontece? Há uma mudança de perspectiva com relação à administração pública. Essas pessoas que estavam lá olhavam para administradores públicos como uma fonte de paternalismo, de presentinhos, de bondades. Né? Agora que eles têm negócios, pode ser restaurante ou outros, né? eles vão enfrentar outro tipo de administrador, que são os fiscais, fiscais sanitários, fiscais de impostos, controladores. Então, eles começam também a pedir novas simplificações na administração pública. Então, um grande desafio acho, que existe nas nações em de desenvolvimento e todas elas acho que mais desenvolvem, as que têm mais empreendedorismo, é você como você vai simplificar a vida empresarial. Né? É, quer dizer, reduzir o, o custo da administração para se tornar mais competitiva. Então, é, é necessário criar mais formalidade na informalidade, mas, ao mesmo tempo, criar mais informalidade na própria formalidade. E aí tem uma, uma, uma inserção da administração pública em vários nós dessas redes. Né? e Por exemplo, uma coisa que você fala muito hoje, por se progrediu nas últimas décadas, toda a ideia de regulação. Né? Mas a regulação em muitos países está se tornando excessiva né? e ela está dificultando os negócios. Né? Então essa regulação tem que ser uma cooperação e tem que ser também uma fiscalização, evidentemente. Não é só a cooperação, mas tem que facilitar a, a, a gestão pública para a sociedade. Por exemplo, na América, onde nós estamos, tem países que fazem parte da Aliança do Pacífico. Quando começou a Aliança do Pacífico, havia propostas para que, por exemplo, Chile, Colômbia, Peru e México fizessem grandes simplificações na administração pública. O México, por exemplo, por anúncios recentes, fez algumas simplificações interessantes né? de, de reduzir né? a, a passos na administração pública para se realizar negócios. Né? Então, existem vários desafios nessa área que são importantes, além de outros que são mais de natureza humana naquele aspecto inicial é, eu entendi um pouco até como um dos desafios talvez seria a profissionalização que quando você fala trazer aspectos gerenciais para o serviço público processos gerenciais mais estruturados está falando também num processo de profissionalização de fato da gestão pública como que o senhor definiria esse termo a profissionalização do Sim, isso é uma coisa poder. extremamente importante, você fala há muitos anos, né? com pouco progresso, né? E muitas vezes é, remete à profissionalização apenas a só realização de concurso público, é, é. de ter carreiras é. efetivas. Exato. é parte disso, isso é uma parte isso importante. É uma parte, Mas é que, é que você é. tem que ter uma, uma profissionalização da administração pública. Ela só vai existir no dia que o Brasil tiver profissionalização da política. Né? Porque não adianta você fala em profissionalização da administração pública se não tiver a profissionalização da política. Porque essa mistura que existe na administração política e administração... Né, ela cria essa ambiguidade. A, a, a ideia do insumo político é importante. As pessoas ganham as eleições e têm direito a dar insumos e orientações políticas para a administração pública. Mas, quando você tem isso em excesso, né, você, você destrói a própria profissionalização. Porque, hoje em dia, a, a própria atividade política, a administrativa, Trabalhem com recursos econômicos, conhecimentos, saberes e dinheiro que são distribuídos desigualmente. Né? Então, todos têm o, o, a necessidade e a importância, a relevância de cooperar conjuntamente. E o, o, mas muitas vezes, essa, essa, essa ausência da profissionalização política, quer dizer, políticos assumem cargos administrativos e não políticos, na administração, tem que definir isso bem claro para saber o que é um insumo político e um insumo administrativo. Né? Enquanto houver essa mistura, é difícil falar em profissionalização administrativa, porque vai resultar só em ter carreiras e proteção do servidor público por razões de política, né? que, que fere, muitas vezes, a própria carreira do servidor. né? No Brasil, nós temos características tradicionais, em que a gente, para proteger o servidor público de erros, de demissões e de outras coisas, né? proteger do fracasso, nós estamos protegendo do sucesso também. Porque ah, ele não pode ser demitido, não pode isso, não pode ser aquilo, mas também ele não tem ele tem pouca promoção, poucos bônus, poucas eh, possibilidades de crescimento na carreira e acaba se acomodando. Então, a proteção do fracasso faz também a proteção do sucesso do êxito do próprio funcionário. Então, a, a ligação dessa questão política e administrativa também seria um desafio. É um claro, desafio, tá é claro. Mas, é, mas tem que ver os dois lados. Mas tem que ver os dois lados. A gente sempre fala. Porque é bom pensar culpar a administração pública, o, o gestor público. Né? E como gestor político, mesmo administrativo, tem um grande erro, mito que a gente tem com relação ao gestor: é que quando vem um insumo político, as pessoas pensam que a qualidade de decisão faz a máquina administrativa funcionar. Muita gente chega, assume a posição do Governo do Estado, uma posição de nível elevado, agora que eu vou tomar as melhores decisões, agora que, por exemplo, que a minha ideologia é melhor do que a dos outros, a máquina administrativa vai responder melhor. Isso é falso. O que faz a máquina administrativa funcionar não é a qualidade da de decisão. Se fosse, seria muito fácil. Né? Nem a ideologia daqueles que dirigem. Né? Então, esses assim, insumos administrativos eles são importantes, a capacidade administrativa é extremamente importante para que a administração pública possa dar resposta. Professor, muito obrigado pelo nosso papo de hoje. Conversei um pouco mais com o professor Paulo Mota, mestre e doutor em administração pública. E na próxima semana continuaremos a nossa conversa falando sobre as responsabilidades dos gestores. Até o próximo Conversações.